E aí pessoal, chegou a hora cara, eu tava louco pra terminar de zerar esse jogo, eu ia zerar ontem, puta que pariu, Não queria parar de jogar, mas vamos lá, deixamos pra hoje né, pelo menos um por dia aí, GG, vamos lá pro Half-Life uh, Pra dar uma reconte... Recon... recontextualização do... do que a gente tava fazendo, Pera aí, deixa eu ver se tô gravando, me bateu a loucura aqui na minha cabeça Tamo gravando, GG. Recontextualização Recon... Re do jogo. A gente derrotou aquele bio robô. Passeamos pelos, cre... pelos trilhos, né? De trem. E tamo aqui. Porra, essa batalha aqui deu trabalho para um caralho. Pé de cabra, pistol, oitão, M16, 12. E todo tipo de granada. É o que a gente tem agora. E ainda falta mais armas, né? Falta ainda a bazuca, Falta ainda a besta. E falta ainda também... A arma ali, que dispara uns mísselezinhos, né? Tá gravando, cara? Cara, eu tô na neuro aqui do caralho. Enfim, que porra é essa, gente? Dá pra gente vir aqui? Olha só, tem um elevador aqui. Que eu acredito que seja só avançar com, com, com o carrinho. E tem esse daqui, mano. Eu resolvi colocar o elevador para subir primeiro. Não sei se vocês lembram, lá atrás teve uma explosão no elevador. Puta então, que Então, deixa eu fazer. Segue aí. Bora lá, sobe. Esse aqui foi o nosso primeiro teste com essa granada. Que da hora. o que tu rolou ali em cima. Até tomou tudo, ó. Aqui já repomos ela também. Vamos descer aqui embaixo. Olha só. O elevador. Talvez vai dar pra gente ir para ali também, né? Ou então subir até o final. Boa! Boa! 45% Recarregamos aqui nossa armadurinha. Ele não morre ainda, mano. Caralho, podia dar pra finalizar ele na, na faca, né? Sei lá. O que que tá acontecendo aqui, gente? É, eu acho que a gente vai ter que ir de qualquer jeito. Ah, peraí, ó, tem que ir pra cima mesmo. Aqui tá safe Ah, rapaz, olha só Vai ter que subir com o trem mesmo Aqui chegamos no topo, já Enfim Bora lá trazer o menino, né Bandeira, né, mano? Várias formas de fazer a mesma coisa. Será que vai dar pra entrar nesse negócio aqui? Acho que não. Fiquei o olho nessa porra. Nossa, tô ficando tonto. Puta que pariu. Vamos lá. Deixa eu abaixar aqui, né? Oi! Não, não, não, não, não, não, não, não, Meu amigo. Nossa, ainda me pegou. Caralho, acho que ali nem abaixado ia salvar, tá? Fica esperto. Relação rápida que Bom, aqui é só eu dar uma espada. Caralho! Oh, não, não faz isso comigo! Deu GG Tomara que a gente não morra, tá? Mais uma porrada bem dada aqui A gente vai de, vai de, de americanas Tô falando esse jogo aqui Você tem que ter curso pra jogar tomar cuidado também ali naquela rua ali, ó tem metralhadora dos dois lados tem metralhadora, ó eu uma ali já aqui eu não preciso passar, né nessa lateral aqui, por ó ó a bichona ali, ó vou dar um jeito de detonar ela né? antes que dê merda, né Aquela dali também Não sei se eu precisava fazer isso Mas eu quis fazer por segurança Eu acho que realmente não precisava Não, não, não, não, não, não, não, não. Que sacana Puta que pariu sacana, meu amigo, jogo sacana da porra, vamos lá, Me jega essa porra, mano. Toma no cu. Putz, que pariu? Tô falando pra tu, cara. Que jogo desgraçado. Tem que ter curso. O jogo te pega, cara. Não tem o que fazer. Bora. Tá de boa agora Olha só, cara 23 de HP Me fala o que, é que dá pra fazer com 23 de HP Não dá pra fazer porra nenhuma Zero de armadura, tá? Só na, na base da sorte agora. vou aqui, mano. Espera aí. Será que a gente já veio aqui? Cara, a gente já veio aqui, mano. Ali foi de onde a gente desceu. Olha aí. Será que eu tenho que subir nessas porra aí? Subir junto dessas caixas? Opa! Onde que a gente tem que ir? Aqui tá os bichão. O Deu nós aí, ó. Caramba! Vamos pra vocês jogar muito ruim. Tem que adivinhar agora para onde descobriu. Aqui não tem o que fazer. Né? Bora ver o que tem por aqui. Setor B. Caralho, mano. Isso aqui não tá me cheirando bem. Ai. Ai filho da puta. Ainda bem que salvou. No buraco Puta que pariu não precisa chegar na, na brutalidade É o seguinte, ó. Mama aí. Não gostei do que vocês fizeram aqui. Tá aqui para a vida. Tá ativa? Tá ativa essa porra. Ai, pai, olha isso. GG Safe né Podemos seguir em paz Não dá pra usar esse trilho Eu acho, não tem nada aí pra usar né? Ai meu Deus, na casa mata Cara Aí não. Olha isso. Ai, da mãe. de sangue detectada. Perigo. Condições vitais crítica. eu tentar descobrir que eu eu posso fazer aqui antes da. Um... O que eu posso fazer nessa merda, gente? O que, que eu posso estar tá fazendo? Não, nego! Caralho, tu me quebra desse jeito o jogo. Pô, eu gosto tanto desse jogo. O jogo quer me foder assim. Beleza! Aqui é o seguinte: estamos com 50 de HP. Vamos salvar. Salvo o jogo. Lá, salvo. Cara, vamos tentar abrir aqui longe da parede pra gente estar tá um pouco livre. Não morreu, soldado? Cadê você? Bota a cara aqui, pô. Pena de detectada. O que, que eu vou fazer, gente? Não tem como pegar eles assim. Será que eu tenho que dar uma de bicho piruleta e encostar? Nossa, não tô entendendo. Cara, se tivesse um... Um trilho pra eu colocar aqui. Ia ser interessante eu colocar o trilho. E a gente podia colocar explosivo e botar o bicho pra andar e colar lá. Emergência. Morte iminente ao usuário. Eu vou tentar de outra abordagem, tá? Vou tentar outra abordagem aqui. Sabemos, agora sabemos, agora sabemos, agora sabemos, pai. Não, volta aqui. Eu preciso. Eu tenho que matar você. Você não pode sair vivo. Cara! Na moral, eu tenho que xingar o desenvolvedor desse jogo todinho! Até a décima geração da família dele! Tem que ser xingado aqui! Bora, nego, dá cara aí, pelo amor de Deus! Dá cara aí, ó! batendo oh, balo aqui! Não vai me dar cara? Pega essa nós aí meu filho. Ah GG. Mamu, tem vida ali? Conseguimos, é né? até que a gente não. Quem é esse tal de Prima? Ouvi dizer que ele estava tá envolvido desde o início a equipe científica. Você acha que ele foi o responsável? Sabotagem, talvez? É, talvez. Não sei ao certo. Mas ele anda matando meus amigos. Ah, sim, ele vai pagar. Ele definitivamente vai pagar. Vocês estão matando geral e ainda estão botando a culpa em mim? Né nego Porra, mata geral O pato sou eu Olha aqui. Cara, eu tô vendo o é. Porra, é essa Ó, esse aqui é o local de lançamento hein? Será que a gente vai chegar logo no laboratório? Aqui, mesma coisa. Cara, um pouquinho de carga por trás ia ser lindo, não é? Esse negócio de ficar só no HP é embaçado. Perda de sangue detectada. Que isso? Que isso, gente? Um sniper? Para cara! cara. O louco, então quem é esse tal de Freeman? Ouvi dizer que é um filho, mano, amou Freeman na sua cara. caralho é uma desgraça do sniper, bicho. Como que eu vou pegar esse? Caralho, pior que essa porra era uma isca, né Ele só me viu depois que eu peguei Lazarento Caralho, vai dar merda, mano Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Desgraça! Puta que pariu, mano. Eu não dá tanta merda assim, né? Só um escorreria braba aqui. Uns um gibri de granada. GG, filho. Roger that. Vamos roger, roger roger that aí, meu filho. Vamos. Papa aí essa <risos> granada. Sir. Hum. Ha, ha, ha. Eu jogo Minecraft, cara. Eu sei que isso é explosivo. Mano no teu cu. Be water. Be water, my friend. Se você não pode ir na força, vai no jeito, né, meu bom? Com jeito e com carinho. Sempre, em qualquer buraquinho. É ou não é? Você precisa de jeito e carinho. Que é o Freeman É um homem livre, cara Gordo livre Gordon, <risos> Gordon Freeman é o gordo livre Vamos lá dá, dar é exceção foto Lançamento Eu Não quero apertar esse botão agora, gente cara. Bora ali Ai, delícia, 100% Hum Parece que eu vou ser obrigado a apertar aquele botão Ó Status of satélite portal Status offline Bora lá E agora hein Caralho, puta que pariu Primeira vez na vida que eu vou lançar um satélite Ah, esse eu quero ver Esse eu quero ver, filho ah vai, olha o bicho indo. Olha o bicho indo. Caralho, menor. Ligeiro. teve nem contagem. 10. 9. Puta que pariu, só foi. Cara, eu tô vacilando, mano. Eu não devia estar nessa Cadê o fogo? Caralho, que coisa escrota, mano. Mas que da hora, velho. Na moral. Que da hora, menor. ruim. Quantos minutos para chegar na hora? Não é possível que já chegou. ainda tá offline. Será que a gente vai ter que esperar alguma coisa acontecer? Será que eu vou ter que ir embora daqui? Cuidado! Avoid motion while retinal, Sei lá. Eu escondi retina, né? Não tem nada a ver comigo. Minha retina não, não vale nada nesta merda. De queimado? É, gente, eu acho que aqui já foi, né? Eu vou tentar mexer nas coisas aqui mais uma vez, mas eu tô acreditando que não é aqui que eu tenho que ficar. Eu acho que agora eu tenho que vazar e ir falar com algum cientista. Mataram coitado ali, ó. Que exército lazarento Mataram o amigo cientista, cara. Como cientistas, vocês não tem suas armas, cara. É nós que faz. Mano, tomar no cu. Tomar no cu. Tomar no cu, mano, Vai da merda, vai dar merda. Vai da merda, vai dar merda, vai. E agora o que faremos? Estamos presos no Half-Life Na parte que lançamos o foguete Não tem mais o que fazer Pra onde será que eu vou? Foi daqui que eu vim? Não foi, não De onde foi que eu vim nessa merda? Daqui aqui. Aqui que eu vim. Chegamos aqui, bala nesse turno. E aqui a gente não foi. Pelo amor de Deus. Temos um trem aqui. Ai, delícia. Finalmente. 15%. 15% é melhor que zero. Será que esse aqui vai ser a nossa fuga? Porra, é engraçado que esse jogo aqui não tem indicação de nada, tá ligado? Eu acho que o David Jones não consegue zerar isso aqui velho. Apreensão. Eu quero controlar essa porra, cara. Puta que pariu, deixa eu controlar... Ó, era o menor. Já que eu tô. What the fuck? Mete o, pé, mete, o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé Caralho, mano, pra onde é que eu vou aqui, gente? Vai dar merda, vai dar merda Eu só tenho que achar um jeito de subir aqui em algum lugar Mas eu não tô encontrando onde que é Talvez eu tenha que ir ali nessa parte de cima. Não, não é pra tirar, cara. Aqui a gente fica preso. Porra, eu tô preso, mano. Eu não tô preso? Preso? Tem aquela porta ali, não tem? Bora ver. Vou começar a morrer agora? Caralho, fodeu. Uh, tem oxigênio aqui. Aí, vamos tomar uma água aqui, cara. Puta que Se hidrate aí tá. E você que prendeu sua respiração. Não prende sua respiração, faz mal. Vai dar merda, vai dar merda. Cadê o pulo do traje, mano? O pulo do traje não vai rolar aqui. Era pra rolar, não era? Mano, aqui é perfeito pra dar o pulo do traje. Acho que não vai ser isso não, hein. Isso aqui pariu, menor. Será que eu vou ter que fazer o tutorial de novo? No tutorial. porra é essa? No tutorial eu sempre conseguia fazer essa porra desse pulo. É até um. É até estranho, não consegui fazer o pulo no.. na gameplay normal, tá ligado? Tomato com um chupador de cabeça. O chupador carpato. por 30% Mas ah, não serei mesmo Gente. Será quanto tempo de gameplay ainda tem? Caralho, que eu tenho que ir? Será que eu tenho que descer? Será que eu tenho que pular ali? Vou descer, tá? Não era para descer. Será que não era para descer mesmo? Não deu aqui, não deu sai da frente. Porra, pelo amor de Deus, sai da frente. Bora lá. Continua. Puta que pariu, deixa eu passar. Caralho, mano. Que sofrimento! Que... Onde que tem que ir? Ó, oh, tem coisa ali, munição. Né? Eu acho que para entrar naquela sala ali. É aqui nesse negócio. Duvida? Isso aqui é pra entrar lá. Oh, Sabia. Ó, oh, mas a gente tá cheio. Ó, oh, munição de besta. Ah, uma, pra uma coisa serviu, né? Puta que pariu, aqui não, não tem saída. Puta que pariu! Fingir, pai! Ai! Um africano! Mata esse bagulho ali. Sai fora, nego! Você não vai me chupar pra água não, cara. Cara, aquilo é o que eu tô pensando. Aquilo é, é a besta. Caralho, eu tenho que pegar aquela besta, mano. Aquela besta é simplesmente uma das melhores armas do jogo. Ela tira uma porra de uma flecha lazarinta que explode. Você viu isso? Disseram que esse animal foi tirado da fossa das marianas. Mas eu tenho certeza de que ele nunca nadou em águas terrestres até uma semana atrás. Há uma arma tranquilizadora para tubarões, mas não tenho certeza se funcionaria nessa espécie. Você pode tentar. Valeu, rei. Vamos lá. Vamos lá. Botar o bicho pra dormir, cara. Vai ser com a besta. Arma tranquilizadora é meu ovo. Vai ser com a besta. Deixa eu ver como é essa Não dá pra entender. Você vai vir comigo, né, meu rei? Eu vou ficar aqui e esperar os meus colegas. Ah, não, nego. Pô, que amigo é esse? Cadê você, nego? A gente já tem flecha pra caralho, hein? Dá pra dar zoom, hein? Ó. Como é que eu vou acertar esse bicho? Você pode baixar a gaiola aí, meu Bruno Só um tiquinho Baixa Filho da mãe Não era assim Filho da mãe Não era pra baixar desse jeito, cara Ai, fodeu Não era desse jeito Homem do demônio Pariu, não era pra fazer isso comigo. Ó, o passaco vindo aí, pô! Por que, que eu não tô morrendo? Por que, que eu não tô morrendo? Morreu. Acho que eu consegui esquivar ele com minha... ...Skill, né? Uts! Uma valve aí. E derrotamos o tubarão já e foi fácil até. Não morre uma vez sequer. eu nem sabia que tinha essa porra de tubarão no jogo. aí o é meu ovo pai Porra oh, I menor mean, automático ativado Ai, fora, maluco! O que eu tenho que fazer? Ali? Ah, eu acho que eu vi a casa do caia né? Com certeza que é a casa do Kaya. A uma besta na mão, né? Tem um desencontro? Não parece. Vai ser por ali que a gente vai conseguir subir. E aquela porta? Controle do gerador. Ou é controle geral? Generator? Esse. Não dá pra ir. Aqui. Desgraça ali em cima. Essa, véi. A gente errar, a gente vai ser esmagado Olha isso Tem que tomar muito cuidado E eu quero subir ali, cara Subir pra nada, né Ah, vem Não comentem nada sobre isso, pelo amor de Deus. Não comentem nada sobre isso. Não comentem nada, nada, nada, nada, nada. Aí, porra. Sai fora, maluco. GG Eu vou deixar você entrar. Calma mãe, calma mãe, não fala nada agora não. Gordon Freeman, é você não é? A equipe científica está acompanhando seu progresso com o sistema de segurança Black Mesa. Infelizmente os militares também. Esse seu traje está cheio de dispositivos de rastreamento. Ainda assim, é melhor do que ficar pelado nesse lugar está frio demais logo à frente e você terá que se apressar. Isso poderia esgotar a energia do seu traje em questão de minutos. Se você está decidido a chegar ao Complexo Lambda, então você terá que ir pelas áreas industriais mais antigas, onde o sistema de segurança está cheio de falhas. Funcionou para mim até agora. Delícia, mas você está sem traje, né? E como você sobreviveu a tantos monstros e você não está nem com uma faquinha na mão? Me mostra aí onde é que eu tenho que ir agora. Com meu cérebro e com seus braços Fazemos uma ótima equipe Eu me recuso a dar outro passo Você não vai sair daí? Caralho, mano Eu subi aqui Já tá comendo a energia do Crash Não pode demorar Nessa corrida faz de gravação carai quase uma hora manos já vamos começar aqui a recapitulação ainda Pô, é menor para velho coisa roubada avançamos pelo trem chegamos no fim do, do, do trilho. derrubamos casamatas Conseguimos a besta. A besta, olha né? Ah, mas ela não tá com um projeto explosivo, né? Enfim. A gente agora tá armado pra caramba. Matamos aquele peixão lazarento sem morrer. Morreu muitas vezes no então, caminho, beleza. Fui mal, cara. Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. foi mal. Eu tô acostumado já a sair metendo bala. Ah, eu precisava conversar com você, né? Eu precisava conversar com ele, gente Aguenta aí Eu precisava conversar com ele, eu acho É ah, é não é? A equipe científica está acompanhando o seu progresso com os sistema de Sai, sai, sai, sai! Vai sabendo! Pequena vialtura, de debeitada! Agora é só não meter bala, no guardinha. Eu quero ver o que ele fala Puta que me pariu, gente. Esse bicho é só um bruto mesmo. Para você, certifique de que você não ah! É o agentes especial. É os agentes especial. Galera, é hora da gente encerrar esse episódio. Vamos terminar nossa conversa, nossa conversa aqui embaixo, que é mais É o seguinte: nova arma, besta, né? Adquirimos ela. Caralho, que aventura muito louca. Agora vamos ter que passar por essas instalações aqui que são mais antigas. Não sei o que a gente vai ter que fazer. A gente tem que resolver o problema da invasão alienígena, cara. Eu sei que a gente vai pra outra dimensão. E provavelmente a gente vai matar o rei do, dos alienígenas lá. Sei lá, não sei que merda que tá rolando. Eu não faço ideia de como seja a história desse jogo, tá ligado? Enfim. Tá legal pra caralho. Gostoso de jogar. Joguem aí hein? Na casa de vocês e tamo junto. Até a próxima, valeu, é nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o um comentário e deixar um gosteizinho aí, meu brother. Fui!